Aí, só que dá de seu carro. É isso que não. Imagina. É longe. A sorte é não... que não tem milho. É, tem que a gente achou, cara. Mas se tivesse com a plantação, o Thiago não tinha achado, não. Não. Veja, é só a caixa d'água Quanto tempo que já não tá daqui no dia. Oh. Então, Vamos torcer para ela estar tá aberta. Saindo desse milharal, aqui, a gente vai contar a história dessa casa aí pra vocês. As do vento, o barulho do livro Cara, eu não tô nem acreditando que a gente achou essa casa, velho. Nossa, parece ser que grande. Olha, dá quase que não dá pra jupar, É. Aqui é longe, hein? ter alguém no outro é. Porto tá fechado Cuidado com o obra Quero um terreirão Fala guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Passaram essa lenda aqui pra gente já há muito tempo. Já era muito tempo pra gente ter vindo nesse local, mas nunca dá, né, Thaís? Porque isso. é um local muito longe, né? Nossa senhora, é muito longe. E hoje a gente falou: vamos lá naquela lenda, vamos ver se a gente acha. Deu muito trampo para poder achar. Olha, olha lá Thaís, onde a planeta fica, galera. Se isso aqui tivesse, não tivesse plantado, nós não ia conseguir achar essa não. casa, Thaís. Não ia. Foi no passado, pessoal. É que um rapaz, ele veio aqui nessa casa E ele assassinou a noiva dele Numa noite Diz que ele matou ela na frente dos pais dela Eles estavam prestes a se casar, né Thaís? Sim Aí ele descobriu que ela traiu ele E ele veio aqui e assassinou ela dentro da casa Depois disso, dizem que o espírito dessa mulher Assombra essa casa Diz que os pais pegou e não quiseram mais morar na casa Eles ficaram né, atordoado. com a situação Diz que era, eles era atormentado Dentro dessa casa pelo espírito da filha então hoje a gente veio aqui para fazer a exploração. Muita gente disse que já viu ela, né, Thaís? Uhum. Então vamos olhar como que é a casa para a gente estar voltando no dia à noite aqui. Agora a gente já sabe onde fica. É um local muito longe, mas dá para a gente vir fazer a investigação sobrenatural. Vamos, Bem... tá né? é, vamos ver se está aberto, também, né? Vamos ver se ela está aberta. Tudo que eu estou vendo aqui, Thaís, olha, isso aqui ó, faz muitos animados. Pessoal, desculpa se o áudio estiver ruim aí, porque tá ventando demais aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Ixi, tá trancada? Eu Ixi, hum. tá... Nossa, cara. Eu vou rodear em volta aí. Pessoal, desculpa já o áudio, tá? casa tá muito vendo. Aqui ó, era um terreirão, ó. Aí. Não dá nem pra ver nosso carro lá. Coloca a mão aqui pra ver se tem alguma coisa aqui, ó. Na porta. A lanterna, a, a câmera ali. Não, dá pra ver, na não. porta não dá pra ver, né? Não dá pra saber se tem um bala. Né? Vamos rodar aqui, ó, e ver? Isso. Ou por aí? Vai aqui, cara. Mexerica, né? Nossa senhora, que susto! Você viu tanto? Morcego. Fecha, fecha. Não, não. olha aqui, olha aqui. Eles voam pra lá. Olha aqui o chão. Nossa. Olha pro teatro. Nossa, eles vão voar. Vamos rodear pra ver se nós vê esse caberno. Oxi, aqui não dá pra ir não. Não? Não, tá muito mato aí. Nossa. Vamos tentar isso por aqui. A zona, né, velho? Na zona, hein? Ah, cara, eu queria com a porta fechada. Então, tem então, um barulho de bicho? Então, ó. Ó, passa por aqui, ó. Vai rápido. <risos> Aí, tamanho da casa. Não sai tá estar aberto, hein? Tá aberto. Tá aberta? Tá aberto. Aqui é o da casa. Mano, tá aberto. Nossa! Obrigado, papai do céu, obrigado, cara do céu. não eu, eu, eu vim de muito longe, galera. Só para vir conhecer essa, essa casa. Nossa, e se que... tivesse fechado, eu ia embora decepcionado. Pera aí, deixa eu olhar aqui, ó. Aqui tem um tanque. Muito antigo. Cara, não tinha muito mais, tem um buraco ali, ó. Aham. Muito antigo. Aí deve ser o quê? Uma dispensa? Ah, provavelmente, né? Uma dispensa. Grande, uma dispensa grande. E a casa. é a casa, hein, cara. Licença. Licença. Olha essa porta, olha essa porta, cara. Mano, essa casa faz muito, muito tempo que elas dão Faz muito Pessoal do céu. Olha, começou. Oh, Senhor, eu tô uma raiva deles, Não me para pra cima. Tá bem claro aqui, Thiago, achei nem bom usar a lanterna. Mas é isso. Deixa que eu uso, então. Tá. Porque senão os vai vão pegar nós. Só vou lomear pra baixo assim, tá? A do 5. Aqui é o Será que eu quero o quarto dela? Não sei. Aqui é o quarto dela, é, é? hein? Vamos lá, casa é, é Tá dando um eco, mano. Tá só da gente pisar tá. aqui daí. Ó, parece, parece que a casa é louca. Parece. Olha a aqui, Cris. Vixe, olha aí. Cuidado. Banheiro. Não tem morcego, pode ver. Banheirinho grande, né? Grande. Melhor. Tá, nem vou ficar aqui, se isso é morcego não. Tem morcego? Poderia ser o quarto dos pais dela. O que estava trancado? Abre a porta dele. Não tem nada. Ah, não é Parece que é. Deixa o calar assim. É, cara, depois de aparecer alguém roupa. Tá, Calma grande, mas isso. Esse aqui não esse desse quarto, né? acho que é seu Ou é esse daqui. Ou esse daqui. É, esse daqui provavelmente deve ser dos pais, que é a frente. E acho que aí é a sala, né? ó? Manda, vira lá, vira lá. Não, deixa eu passar aqui. Cara, que é que só aqui. É Borboleta. Né? Aqui é a sala. Cara, olha como que uma... essa casa é suja, cara. Muito suja. Deve ter muito tempo abandonada. Deve ter uns 15 anos que essa casa está abandonada. Abandonada, né? Uhum. Boa. Mas nem sabe se é eles que continua sendo dono daqui, né? É, e a casa é a casa uma boa, né, cara? Então, boa. Agora dentro daquele cômodo não dá pra entrar. Eu vou só alumiar, só mostrar com a câmera. Mas não adianta nada, a casa ser boa e não dá para morar porque é atormentado por Exatamente. Uma quantidade de espírito. Uhum. Né? só vou até desligar a lanterna aqui agora, que ele tá cheio de morcego. E esbalanga, né? Esbalanga, mas não cai. Olha lá, depois você tenta puxar um zoom, Thiago. E aqui é outro quarto, ó. Grande também. Olha, ah, tem muito um morcego. Acho que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis morcegos ali. Você tá louco. Você tá maluco. Ah! Ai. Cara, grande demais, velho. Grande dá uma demais. uma olhada aqui. Aqui tem outro negócio de cana. Oi, ah, só que aqui tá mato puro. Se for caixa d'água lá? então É, vamos ali pra mostrar pro pessoal. Vamos. Você vai deixar a porta assim mesmo? Não, encostar? tava assim. Deixa vamos assim. deixar do de jeito que tava. Tá. Tava assim. Gente, olha aí. Puro mato aqui. Já se... Pisar aqui já tá ali. Tá. E aqui era um terreirão, ó. Tá vendo? Tem até o um muro ali, ó. É grande essa casa, hein? Ó. Aqui. E repara pra você ver, o telhado dela tá bom, bonzinho, né, cara? Ah, não deve nem pingar o por dentro, não. Que casão, hein? Casão, ah, ah, Queria uma casa A dessa pra morar na cidade. A de bola aqui, chutava bola lá na parede. Acho que era um terreirão bem grande, ó, até lá o terreirão. Bom, acho que nem precisa ir até lá. Daqui Não dá pra seguir, ver. Né? Também tá muito sol para filmar lá, ah. né? Galera, tá muito, muito velha, a o... cidade. Tá tudo enferrujada. É, mas essa casa é sinistra, Thiago. Sinistra. Olha de... ah, ali, ó, onde que vinha energia, ó, o poste. Tá vendo? Verdade. Tá isso, a casa é essa. Fiquei feliz por ela estar aberta. Na hora que eu cheguei ali, fiquei é decepcionado. Falei, nossa, agora ferrou. não vai conseguir entrar na, na vide muito longe, né? É, eu acho que tem bicho ali. Pode ser os morcegos, né? É. Galera, tá ventando demais. Vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai estar voltando à noite pra fazer uma investigação sobrenatural. Então deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.